casa Caramba. 17. Tirar um 20, vai. 8. Eu, eu uso começou. eclético. Vamos lá. Tá. É, primeiro, bora ver quanto que vai somar pra saber quanto eu preciso tirar. Certo. Mais 2. Ok, eu preciso eu tirar, tirar 13. 13. Dado 1. Um. É sempre difícil, né? 2. Dado 2... Dez! Tá. Loks que são Dezesseis... <risos>